A função receita diária em reais de determinada empresa de consultoria financeira é dada por R de X igual a 750X, em que X é o número de consultorias realizadas por dia seja a função custo diário C de X em reais dessa mesma empresa dada por C de X igual a 250 mais 10 mil. O número de consultorias que precisariam ser realizadas por dia para que fosse obtido um lucro diário Lx definido por Lx igual a R-C de R$ mil reais é igual. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu preciso da função L. Quem é a função L? A função L é a função R menos a função C. Lágrimas vão rolar. Você já está abrindo o berreiro que eu sei. É um desespero, é uma agonia, uma, né? é uma aflição. Mas calma! Vem com o paizão. Vem. Pega a visão aqui. Não fica anotando igual um taradão, não. Presta atenção. Se liga aqui. Então, quem é o R? O L é o R menos o C. Aí você vai olhar lá na questão. Ó. O R, quanto vale o R? 750. Quanto, quanto vale o C? 250 mais mil. Então, o L, a função L... É o R menos o C. Ó. Aí, eu tenho que desenvolver isso daqui. ó, Para poder encontrar a função L. Vai ficar 750X. Menos 250. Ó, vai trocar o sinal da galera. Menos 10.000. Zero trauma. LX vai ser igual... 750 menos 250, vai dar 500. Então, ficaríamos com L igual a 500 menos 10.000. Aí, o que, que ele está perguntando para a gente, pessoal? Ele quer saber o número de consultorias para gerar um lucro de quanto? De 5.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5.000, que é o valor do lucro, e vou jogar na função. Por quê? Função rima com substituição. Então, quando eu jogar aqui os 5.000, no lugar do lucro, eu consigo encontrar o número de consultorias. Então, jogando aqui 5.000, que é o lucro, é igual a 500x menos 10 mil. Lembrando, ó, x é o número de consultorias. Fazendo essa substituição, eu vou encontrar qual o número de consultorias necessárias para ter um lucro de quanto? De 5 mil. Agora vamos lá, pessoal. Substituindo. E fazendo o cálculo, vai ficar 5.000 mais 10.000 igual a 500x. 5.000 mais 10.000, tudo lindo. Vai dar 15.000. Isso é igual a 500x. Facão no zero. Pou, pou. Pou, pou. Vamos lá, 150, 150 é igual a 5x, x vai ser igual a 150 dividido por 5, 150 dividido por 5 vai dar quanto? 30, olhando ali as opções,